Viva amigas, vamos desmanchar então o ponto alto direto para ver qual a posição destas duas pontas. Estas duas pontas é muito importantes aqui na posição inicial. Vamos ver se elas não saem da posição. É muito importante saber onde é que eu fiz isto e onde é que está. Vamos a ver. Foi puxada aqui uma laçada. Ahá, esta está aqui direta. Então seria ao contrário disto. E esta. Vou fixar aqui e vem. Aqui. Ahá, está assim. Pronto, estão aqui cruzadas. Então é muito importante para o vídeo a seguir que é para eu fazer igual. Porque este saiu bem. Este saiu top. Muito bom.